Como é que é pessoal, se vocês partirem bem-vindos mais uma vez a Little Nightmare 2. Uh, se bem se lembram, no último episódio nós perdemos a nossa amiga para aqueles matreiros de porcelana e neste momento estamos aqui numa aparente biblioteca e estamos a tentar fugir daquela coisa foia de uh, pescoço longo uh, e espero eu que consigamos. Uh, não só fugir como encontrar a nossa amiga uh, para já objetivo fugir desta desta coisa feia ainda não sei exatamente para onde temos que ir ele que esta car... esta escada sobe oh, não? ah ok escada não permite ir embora daqui ok oh bosta já ouviu não? ali Ui! Sobe, sobe, sobe, sobe! Ah, mula! Oh, ah, sério, o mesmo Como, meu? Como? Até o quê? Temos de ter cuidado lá em cima por causa dos livros? Ou os livros caem sempre? Ah, caem sempre. Então é... Ok. Vou deslizar. Boa, boa, boa! Desliza, desliza! Ah, oh, que susto, meu! Fogo! a brincar. É mesmo cabra a gaja, meu. Ui. OK? Ah! Não, não, não, não, não, não, não, Ui, ui. Muda, muda, muda, muda, muda. Não. Pera pera pera pera pera. Estamos bem, estamos bem. Ah, não temos nada, não temos nada. OK? Ei, eh, não, não. Que vai -te embora, vai-te embora, que coisa feia! Ui! Mas ela agora vai para ali! Onde a gente tem que ir, não é? Eu? É okay, isso foi-se embora, foi-se embora nada! Ok. Ui, ela fechou a porta? Uh, não para subir nada? Estou ali qualquer coisa. Esta caixa? Ah, ok, empurramos até a porta, dá tá para abrir uh, a maçaneta, não é? Possivelmente com um salto só, a gente não deve conseguir lá chegar. Ora... Deve estar bom. Isso. Vem do menino. Okay, vamos correr. ainda aí, O é isto agora? temos que ir porcadas para cima e porta fechada ok, então temos que ir lá acima Ok, que é só árvores está tranquilo talvez vez um covo a fazer chi ou cocó não sei Ok, ah isto é para abrir a porta né é? Yeah. Uh. Uh, boa. Ok, uh, um tabuleiro de xadrez e um desenho de para tela. Ui, tem qualquer coisa aqui atrás. Oh, ok. Então temos que. Olha, temos uma peça aqui. É a dama. A dama vai para a esquerda. Ui, pega lá isso, pá. Oh, não é para dar miúdo. para o miúdo. meu. Agarrar a peça vai para a esquerda ah, mas espera aí, vai... espera aí. vamos por aqui para já uh, precisa daquela peça lá fora, né é? Lisa para subir para apanhar ali o, o rei Acá. a torre, a okay. uh, a torre então vai para aqui, para já podemos subir sobes não oh, oh, então ah, estou a ver, se Garra isso? Garra? Obrigado. Fez um querido. lá para baixo. Deixa-me ver que eu já não me lembro. Ora, ok. Torre do lado direito. Aí ao meio e rainha à esquerda. Tem isso. O que vai fazer. Vai abrir o chão. Torre aqui. Rainha vai para a esquerda. Espero bem que este miúdo não, não se decida em acordar. E apanhamos agora o rei. Anda aí. O que é que abriu? Abriu nada? Abriu ali uma luz? Que é para puxar a luz? Eee, olha, olha, olha que cheiro. Tudo bem. Tudo bem, outro cão vai fazer xixi. Tudo bem, estes gajos fazem muito xixi aqui. Olha, já temos a chave lá para baixo. Boa. Vamos embora. Por cima é que lhe Ramos. não há que ter medo Vou seguir em frente. Vou aqui pôr uma coisinha um momento. Ok, acho que não vale a pena ir para o outro lado, né? Temos a chave. Temos a, a fechadura. temos mais nada. Ok. Temos aqui. Uh... A ir para a cozinha. Nunca é boa ideia irmos para a cozinha. Tendo em conta que a outra gaja nos quer comer. Agora, conseguimos subir depois isto e tal. Carro porta-populares, muito bem, muito bem desenhado, sim senhora. Ok. Entra aí. Agora, ui, peraí Outra vez daqueles Toma Ui, vem mais Vem mais, vem mais Toma, olha o outro, outro, outro Toma, ok Está tudo, ui não, não está nada ah. Ok Ui, peraí Ui, peraí Conseguimos passar ali. What the fuck? Ô, Conseguimos levar a cabeça? Ah, ha, ha, ha. É isso! Muito bem! É ah, espertinho! Ficamos a sem a cabeça do urso, não é? Ora. Isso, empurra aí. Ora. Ah, vai normal, vai normal. Ui! Vai normal, vai normal. Somos um boneco porcelana somos um boneco porcelana. Isso, isso, isso. Temos um monarco porcelana, oh, não é? Oh, ainda há tantos, meu Deus. Ok, siga, siga. Estamos aí bem, estamos aí bem. Ok, siga, siga. Oh, estamos mesmo a ver. Estamos mesmo a ver, oh cabronzinho. Estamos mesmo a ver. Ok, temos chaves. Não, ainda não, ainda não acabou. Siga-nos, pá. Mas eles não têm sangue, eles são feitos porcelana. Ok, estou sempre des... tô, tô destruído. É É uma carrada deles com a cabeça partida. Ok, olha me é o maluco lá em cima. Ok, estamos aí bem, estamos aí bem. Já vamos passar, já vamos passar. Isso, isso, isso, isso. isso. <risos> ok, Fui cá dentro, está tranquilo. Ei, somos um menino. Ok. Espera uh... aí. Jarro não. Dá para apanhar? Dá, nice. Conseguimos uh... atirar o jarro até ali, não? <risos> ok. Então <risos> não dá. Uh, vamos subir Subir Ok, subir outra vez deve haver ver aqui alguma coisa em cima que dê para... Tirar para abrir ali a, a porta Não, já esquece o jarro pá O jarro não dá Ok... Ui, está ali em cima outro jarro mas tem um cérebro lá dentro Será que podemos usar o cérebro? É pesado, não é? Olha lá Podemos poder usar o cérebro, de certeza Ui Ok. Uh. Agora jarro outra vez não me interessa. Mas este jarro aqui interessa-me. Apanhe isso. Vira lá para baixo. Isso. Agora descemos. Fogo, oh, que estúpido, meu. Posso descer contigo, ó. Vamos descer aqui. É? o que é que dizes? Ai, por pouco íamos <risos> morrendo. Uh -huh. Aha! Era, bro! Agora! Nice! Tem jogado! Ui, aló, O que que que ela tá... Que é aquilo, meu? Lagarte, não é... É... tentar tentar tá falhar o nome. É... Saps! Saps, que nojo! Saps! Mas tem ali do outro lado... Ai, és tão nojenta, meu Deus. Ui, pera aí, não posso passar assim, tu vais me ver, não é? Vou esperar aqui que sejas aí. E aqui parece lagartas e o Isso vá, vai, vai-te embora. Ah, tens, tens uma faca. olhar, a olhar! Atrás! Que eu não vi! Que eu não vi! É. Ok! Temos que ir atrás dela, não é? Ok Ora E agora? Ui, não podemos ir por aqui, que ela a vende-se. eu subo aqui ela vem-me logo. Será tá que os jarros nos escondem? Deixa ver. Ah! Ok, ah! ok, mora, mora, mora, mora, mora. Ui, foi por pouco. Ela vai para o coração agora ou não? Não. Ok, vamos embora. Aqui. Oh, ela vai me ver. Ok, é, conseguimos, conseguimos. Tranquilo, tranquilo. Sobe antes que ela venha sobe antes que ela venha. E estamos do outro lado. Ui era essas mais condutas? Ai yeah, ai, íamos que indo. Podia fazer um doideio aí, que era grande. Ok, temos um martelo. Uh! Mais miúdos. Ok. Ok. Ok. Temos do martelo, mas. Fizemos para o lado. Uh! Toma! Ui! Vem outro! Toma! Ok. Não leva o martelo, não. dá ah, pode haver mais. Ok, estamos aí bem. Ui, mais um. Toma! Ui, tem outro atrás. Espera aí, espera aí. cá. Toma! Vai, vai, vai, vai. Mais algum? ali um escondido. Ah! Ui, falhei! Não! Caraças, pá. Mas porque é que ele parou? Ui, começamos já daqui, ó. Cai tipo. do martelo, pá. Deu esticar. Deu uma pistola. É, bora. vamos a correr, pegamos esta logo aqui. Toma. Para isso. Toma! Elf. É ele, temos que ir mais à frente. Rita agora! Rita agora, cabrão! Olha, este ano nos apanhando! Fazemos tantos agora para matar! Olas, oh, ainda tentei de desviar! Meu! Ah, fixe, continuamos aqui. Tenho mais à frente, que os estar a matar os gajos outra vez. Vamos embora. Nossa amiga! Ah, estás a banana o rabinho? Vana ao rabinho, Vana! Vamos lá! Tu, também! Ai! Boa, boa! Ei! Okay. Opa! Ela assim vai cair! Uh, espero que estejas bem! Vai lá, vai lá, vai lá! Será que ela está bem? Ei! Hey. Nice! Nice, nice, nice, nice! Uma menina mesmo, afinal! Anda lá. <risos> Olha, vamos embora. agora hora que te encontrei já podemos ir. O que é que dizes? Ah, boa. Vamos lá então. Ui, então, está desorientada ainda, foi da queda. Pois, caí de cabeça para baixo. Ok. Vamos aqui. abrir a janela. para lá. Força! Muito bem. Ok... Esta é Nada confiável... Rachada a meio... Agora temos um piano... Uh, uh, já podemos saltar? Espera, dá? h Ah, espera, espera, não! Está ali uma alavanca! Eu faço alavanca, rodo? Ok... Ixi... Ah, vou destruir o chão, é isso, né? Já, deixar um piano destes cair. Em cima de um chão todo defeituoso. Eita okay, tá. uh! Nice. Ah, ainda temos que ir fazer o... saltinhos, não é? Um, dois, três. Isso. Oh, mula, não pares, menina. Ah! É jogado. Uh, Oi, precisamos de uma chave. Vamos aqui para trás. Ok, para aqui para o buraquinho, olha aqui. Aqui, aqui, aqui. Ajuda-me aqui. Isso. Obrigado. Uh. aí, peraí, peraí. Ok. Faz brulho, faz brulho, senão ela vai me ver. Toma! Oh, que bosta! Por um segundo! Nem, nem um segundo era, era menos de um segundo. Jesus, pá. mas também como é que ela me ouviu? Se tenho que deixá-la ir um bocadinho mais para lá. Da lá, amiga. Ok. Pronto, ela agora está a brincar com... Com o quê? Com a chave no sapo. Oh, que nojo. Ok. Toma! que nojo. Agora a chave está toda suja com... com as entranhas do sapo. Amiga! Vamos puxar isto? Dá não dá? Dá siga, siga. Temos a chave, podemos ir em frente. Ok. A chave não. Quiseres. Nice. Eu vou buscar o martelo. Adeus Menino ah? ah, pera, abri a gaveta É isso O que é que estará tá a tocar piano? Ei, não me digas que é a, a gaja Está a dar aulas de piano Ok, aqui em baixo Tem alguma coisa, não, não tem Nada ah, Como é que era a lanterna? Ah, X, Y, Y não Isto não me lembro como era a lanterna. Já não tenho já. Sei que era no. no B. Agora interessa. E uh, ali acima. Ajuda-me aqui a subir, consegues? É deste lado, ok. Espera-me que é a outra gás, é que está a tocar. Ora. Vamos atrás para tu subir. Uh. Uh, vou ter que esperar por ti. Não consigo abrir esta porta sozinho. Bora, bora! Ok... Então, parece que está cada vez mais alto. Andar com os pés dentro da terra, porque... <risos> sabia! Sabia! Que era a gaja, pá! Hum. Ok, já percebi. Easy. Ok. E agora? Tenho ali a alavanca. Com certeza que só posso mexer quando ela tiver a tocar, né? Se não a me apanha facilmente. Ok. Isto não? Ah! Quis errar nisto? Oh, não consigo! Ah, consigo, consigo! Está quase, está quase! Isto faz um barulho desgraçado! Né? Ok, ok, ok. Não é verdade, não é? Uh! Boa! Bora, bora, bora! Huh? Não, não, não, não, não! Oi, oi, oi, oi, não! Como é que esta gaja consegue pôr a cabeça aqui, meu? Puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa. Oh, mas qual é o comprimento do pescoço dela? Corre, corre, corre, corre, corre, corre. Mas por que tu não corre? Quer dizer, não consegues correr aqui, né? Aqui consegues, aqui consegues, aqui consegues. Oi, oi. Isso, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa. Oh! Oh, oh, oh, oh. Toma, seu oh, cabra. comendo, filha da mãe. Uh. Ok, temos chaves Estamos chaves Está tá a chover para caralho Mas estamos chaves okay. Oh, tadinha, está com frio Bora, mora. Se fomos rápido, a gente encontra aí qualquer sítio Para nos escondermos E fugir desta chuva uh, Ok Ui Onde é que vamos agora? Temos passar, temos algum... Estava aqui, daquelas malucas. Pois claro. Estava daquelas... <risos> Isto é que é uma ponte duvidosa, não é? Cai não caias, não caias. Ok, estamos quase lá. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. Bem gato. botas um... botas penduradas, não nos interessa. Temos que encontrar aí um sítio porreiro. Para... Ah? Aí ah, agora. agora, de baixo, uh... é? De aqui debaixo não um chove. Espera aí, vamos empurrar isto. Isso. Deixar ali a tampa. Ok. Mudamos isto para a frente. Quase. Boa. Deve dar, não? Oh, ai, deu. Ora uh, boa Ora, continuamos a rua. Temos ali um barquinho, não me interessa. Olha uma porta, vês? Encontramos. e olha aqui a imagem. Parece uma, uma cara do monstro. Aqui da parede. Ok. Olha que giro. Posso apanhar isto? Isto. Uma banana? Uma banana? Eu fiz, ela vai ficar com a Six, com aquele... resguardo. Uh, Puxo. agradece. É, é. olha, ajuda-me aqui. Já está esquinha, já está esquinha, não, já está Tens de me ajudar aqui, não? Eu subir e, e tal e tal, abrir a nossa porta, Vou ir embora. Obrigado. Diga Ei, para já estamos livres daqueles monstros malucos. Tu agora já podes vir aqui à vontade, já não há chuva uh, okay. uh, Vocês me ajudam a subir? Obrigado Ai, sorry Estava distraído uh. Ok, hum... Uh, Consegui ir para o telhado? Já, consigo Vou ver, uh, E agora? Ah, posso empurrar aqui a tábua? Força! Boa! Ah, se ah, isto é subido pelo este lado. Puxa! Ora! Ei, okay, estamos e vai Espero eu. É isto. Ligadura nojenta. Ok, para já estamos tranquilos, né? Nada de monstros. Vamos na rua Agora vamos para dentro <risos> uh, Ui? O que se passa? se passa aqui? Não está nada É um manicômio ou um hospital? fazer é um hospital Ok, tudo tranquilo. Aí. Okay. Puxa! Puxa! Puxa! Oh, What the fuck! E a caindo lá abaixo! Ui! Ok. E a caindo mas não caí. Boa! Venho à velocidade. Ui! Okay. mas ia assim, caindo, poça! Ok, sobe! E uh. bem. Aqui no meio das camas suspeito O que é que põe as camas assim? Pá? Ok. Só segui-la, né? Só seguir. Tudo tranquilo. Uh. Oh. Uh, boa. Boa. Tínhamos caído, mas foi bem. Ok. O uh, que é isto? Dá é para tirar, não? Inclusive. Ah, Ui, só nos foi a porta do. Elevador, que era um elevador, tá bem. Uh, devemos ter que pôr isto aqui, exatamente. Já sabia. AP. Ah, ah. ah. Ui, Jesus, calma, calma, calma, calma. Ui, ui, ui, ui, ui, bora, embora, embora, embora, embora, embora. Puxa, puxa, puxa, puxa, puxa. Aquilo não me parece nada bem. E Jesus, pois, está já a fugir, né? Já sabes o que é que vai acontecer. Ah por pouco por pouco, por pouco. Okay. não dá para ir aqui nesta não, não. Uh, continuar está bem, eu continuo ui, está tão escuro ah, por isso é que eu não tinha lanterna então é no B é isso mesmo okay. bem que me lembrava que no outro a gente tinha uma lanterna oh, aqui ainda tínhamos que apanhar está bem Ixi, cheio é de sangue. Isto parece mesmo um hospital ou um hospício. Pode ser um hospício. Lá. É para aqui não? É. Ok, é, não é aqui nada. Vamos continuar. Continua. Ok, ele mostrou-me ali aquela zona. Será que é para aquela zona? É, pois é. Oi, oi, não me falhes agora, ó oh, lanterna. Isto tem pilhas, é o mesmo. Acho que não. Aqui já não é preciso. Já tem luz. Okay. Podemos tirar uma Coca-Cola ou qualquer coisa parecida? Não. Ei, ei, uma lata. Para quê? Não faço ideia. Ah, sim, senhora É para tirar aqui. Ó. Tudo programado. Ui, uh, outra vez aquela cena. Uh, vamos lá, vamos lá. Sincronizar a televisão. Este! Okay, não são pessoas para não, são tipo robôs, marionetes. Yeah, acho que sim, pelo menos parecem pés e mãos de borracha. Ok, mais para baixo. Ok, já está. Okay, para cima. Oi, oh, mais uma vez? O outro foi duas. Para a direita e três vezes, agora vamos outra vez ter com o tipo, olho, né? Porta do olho, o olho está sempre a olhar, é, está sempre a olhar para mim, está sempre a olhar para baixo. slow motion. Ah, vamos sair outra vez e bater com a cabeça na menina também. a ver. Pum, em cheio. <risos> Opa, mas eu tenho uma cabeça fofinha, olha, feita de urso. Sorry. Não tenho como controlar as saídas. Ok, acho que é, tipo marionetes. Marionetes. Ok, olha, vamos precisar de mais luzes ali em cima. Luzes não, aquelas bolts de energia, o que é que é aquilo. Ah, mas espera aí, tem coisas aqui em baixo. Agora temos um elevador. E... É isto. Ah, raio X. Nice. Ora patos e livros e coisas assim, assado. Hum. Ah. Peraí, deixa-me deixa ver o urso. Será que o urso tem alguma coisa lá dentro? Vamos ver, vamos ver. Ju! Oh! <risos> Vamos ver os ossos do urso. Ui, tu também arranjaste um cavalo? Espera aí. Será que é o cavalo? O cavalo ter alguma coisa? Ah, isto tem. É. é isso? Ah, isso é um pedaço do machado, mas está, está o machado partido. Já não nos interessa o machado, digo eu. E o urso? O urso tem... qualquer coisa? Uh, não, não tem nada. Tá, urso. esse já sabemos que temos parte do machado. Machado? Por que é que a gente quer o machado? Vamos os outros então. O pato. Será que algum tem o que a gente precisa? Que é aquelas bolas malucas? E o que é que este tem? Qualquer coisa também, mas. Hum, não sei. Ah, peraí, peraí, peraí, peraí. Olha ali, olha ali, olha ali. Eles esconderam uma chave num urso. Ah, comei mais esperto, pá. Espera então, aí, a chave num urso, um urso. Deixa eu ver se é este. Uh! Não é o cavalo, podes largar o cavalo, pá. Uma vez que está ali a radiografia de um urso com uma chave. Ela até ficou em pé logo. Estou, não. o urso! Carro urso! Ó, oh, passar da frente, minha. É, não é este também. Uh. Ok. Lá vê o outro. Só havia mais um urso, não é? Tinha que ser o último, não é? Claro. Ora, deve ser este aqui. Este é que tem a nossa chave. Até para onde? Não tinha, mas não tem dinheiro no sítio com, com chave. Ah, só se falar em cima, no, no outro piso, talvez. Ui um bocadinho de lado, mas. Ah, este mesmo. Ora, para, para, para, para. Ai, como é que a gente o tira daqui? Boa ideia, né? Pois é. Olha, vai que a gente até não darem. Vamos apanhar o elevador. Olá. É, vai para cima? Não, vai para baixo. Uh, a morgue Ah, peraí A morgue, aquilo é o que? É? é, olha Uma incineradora Né? Ou não? Ah, essa senhora, boa uh, Então posso pôr lá o urso? Por, ui que Por lá o urso Não, não Eu não quero isso aí dentro É mandou por Quero! Quero o urso, só. É Será que ele começou a trabalhar? <risos> ok, agora teoricamente temos lá a chave, não é? Yes! Yes, thank you very much! Ainda não sabemos para onde é que é para usar a chave, mas... Vamos, vamos embora. Em princípio não precisamos do, da ponta do machado, não é? O machado inteiro para o machado partido. Fito que a gente necessita dele. E a imagem lá na, na parede também era só da chave. antes vamos embora. Ok, aqui embaixo não há nada. Vamos para cima. Ok, temos aqui uma porta, ali duas voltas. Olha, vês? Mesmo aqui. Pumba! Easy. Uh, ui. Ok... Tudo bem, tudo bem... Ui, pera... Conseguimos entrar aqui, não? Não? Para baixo... Olha, ajuda-me aqui a subir... Ok, obrigado... Ui! Ok, tá ali um maluco na mesa... Ok... <risos> ui, ui, ui... que me WTF? <risos> ok, espero que ela tenha fugido mesmo e não vá agora andar atrás de mim. Caraca, mas eles estão vivos. Fui eu. fui eu. Ou, oh, oh, tá vivo. A caixa aí, meu oi, oi, Jesus, eu sabia. Uh, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, Oh, e agora? Calma, calma, calma. oi, oi, oi, oi, oi, Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. <risos> Oh não, oh não, oh não, a mula vem atrás de mim. Mula... Oh, já fiz merda. Ai! Oh, como é que eu falhei aquilo? Será que tem algum pau, alguma merda, para dar cabo dela? Não. Ai. <risos> que bosta! Ok, ok, ok, ok, ok, ok. Ui! Consegui, consegui, consegui, consegui. Temos chaves. Ela não consegue abrir eu, também as coisas, né? A só que faltava. vai Ui. me Oh, ela está viva, meu. Ui, ui. Oh, oh, oh, oh. Crias, crias. Ai, sob. Filha da mãe, hein por aqui. ó é eu preciso de um tubo, qualquer coisa. Ui. Ok, tem ali uma lanterna. Ah, o um martelo. Ok. Cá agora, na cá, na cá, na cá. Ai, ai, ai. Toma! Outra vez. B... Ah, pois é. Na cá. Andá cá. Ui. Estava a brincar, estava a brincar. Ai ai ai, já fiz as esneira. Merda. Toma, dá-lhe outra, dá-lhe outra. É duas. A terceira vai, a terceira vai. Toma. Foi, foi, outra. Toma, dá outra. É, esta está morta. Temos aqui uma lanterna É, mas eram duas, né? Eu precisava de duas Como é que eu volto para trás? Por aqui Ok Vamos lá <risos> Oh, a bola que ficou ali em cima oi oh, que já fiz a geneira Fica agarrar, claro, consigo okay. ok não partas isso, hein? a gente precisa disso Ok, estamos aí bem Amiga, o que estás a fazer? Meu Larga o boneco, pá Ok, mas aqui é duas, meu. Como é que eu vou fazer isto? O meu elevador, vamos ver do outro lado. Oh, não te mexes, ah? Huh? Estou a ver, estou a em ti. Aqui também não tem nada. Ah, tem, tem. Tem, tem. Tem, tem. Ok. Uh, estamos aí bem? Temos estar. Olha, aqui dá para pôr outra vez isto. Hum. Faz nada. Que, vamos aqui ver deste lado. Olha. Vamos ir para aqui. Ajuda aí. Vamos, vamos, vamos! Estou. Uá. Só aí um bocadinho que eu já. Fuck. um bocadinho que eu já venho, é? Uff. Uh. Uou, oh, uou, oh, uou, oh, uou, oh, uou. Oh. What the fuck? Peri, peri, peri, peri, peri. Peri, peri, peri, peri, peri. Oi, oi. Aí agora. Ah, pera, pera, a lanterna. Deixa meses mexer quando ah. Aha. Ah uou, oh, uou, oh, uou. Oh, Estou oh. wo. Deixa eu ficar. Eu mapando oi oh, agora tenho que estar atento aos, aos bonecos todos Para aqui não não para que eles não se mexem porque se eles tivessem que se mexer já se tinham mexido Que eles estão às escuras não é? digo eu é, aparentemente não ok é, tu também. não oi sai da frente e tanto oi vamos oi e mãe acho que com calma com calma Adeus. deus oi oi que vai ver mais oi oi oi oi oi oi vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai pois, pois, pois, pois, pois, pois, pois, pois, pois, pois, pois, pois, pois, pois. vai Ahá! Ahá! Vai, vai, vai, vai! Ai, cabrão! Assistar a tua prima! Aqui não é nada. Ui, pera aí. Deve ir para aqui. Uh. ok. Tudo bem. Tudo bem. Não precisamos de luz agora. Já se gasta. Aqui é melhor. É nois! Ui! What the fuck?! Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ui, tantos braços... meu Deus! Ui! Ui, oi! agora! Oi não, não, não, não... não. Tá bem bem, pá, bem, tão bem... Não, voltamos para trás... Para o peito dos braços malucos. Ok, ok, ok, ok, controla, controla, controla, controla, baixa o Ei, aí a porta, Tem luz, tem luz. Não me responsabilize pela minha luz. Ok, ok. Som, som, som, som, som, som, som, som, som! Jesus! Luz, luz, pelos nisto. Neto. Ui, peraí Hum, coloquei uma entrada O que é que anda aí? O Não Poxa, eu não consigo se nisso como deve ser Ok Ah, que é nois Que é nois Aqui nada ainda por cima Uh, fica aí, fica aí, fica aí que eu vou-me embora. Deixa-te estar. Não te mexas, hein? Deixa-te estar. Ok, vamos continuar... Ui, precisamos de qualquer... Sabonete? Tá? Não. Aha. Ok. E agora? Então e agora, hein? Uh. Uh. tá Deixa eu mexer, espera. espera vamos ver, vamos ver Espera Espera a luz Uh! Aham Tão, tão, tão Tem luz, pá Tem mel, vamos mexer Bora, bora, bora, bora corre corre corre Puxa a luz, puxa a luz Aham Não podes mexer, não podes mexer, né? Não podes mexer isso, estás aí numa boa posição. Deixa-te estar. Ok. Já podemos ir. O que não encontramos foi a cena do, da energia. Precisamos pelo menos mais uma. Temos lá uma noutra porta. Escuro, meu Deus. Olha, tu lhe apontar a luz, por amor de Deus, que é isto. Estou apontando a luz para o gajo Oh, oh, oi. Oh! Oh! São tantos, são tantos, vai, vai, vai. vai. Uhuhuhuhu! Jesus! Ok. Oh, bem. Ih, vamos ter que apagar a luz. Uh. Ah... Boa. Não apagou a luz, que ainda é melhor. Amiga, vem aí. O que é isso, pá? E como é que eu saio? aquela ali. Ela consegue pôr aquilo ali. Muito bem. Muito bem. Ei, para este lado. Ok. Então, mas vamos levar isto para o outro lado. E já temos dois, não é? Não precisamos deste aqui para nada. Ok. Liga, Traz esse aí. Isso mesmo. Bem jogada, Este o meu pensamento. É és incrível. Incrível. Ok, vamos por aqui, volt, está depois ali e eu abro aqui a porta, ok, easy, bora, sacamos para baixo, para cima, sabe né para cima, não para baixo, esquece, isto dá aquele, parece que vai subir, mas depois desce, ok, vamos ir bem, muito bem. Conseguimos chafar ali daqueles manequins parves. Aux uh... luas! Okay, estamos na morgue agora, não é? Aparentemente é a mesma morgue? E barulho já. Está é pimpa para algum lado, não? Ah, uh, oi, espera aí. Pena isto. Oi. Oi, falhaste eu também. Olha lá. A oh, sério, a oh, sério, canojo. Toma! Bolas! Bolas, pá! Toma! Isso, puxa isso, puxa isso. Enquanto eu mato esta miúda aqui. Toma! Só, só falta uma castada. Olha, não fico olha olhar para mim. Puxa a porcaria das tábuas. Pois? Easy. Boa. Em vez, de, em vez de puxar as tábuas, não. ficou a olhar para mim. tramado contigo. O isto? Ei, estou a ouvir um barulho do outro lado. Alguém a bater em alguma coisa. Oh, oh, oh! What the fuck? Aquela merda! A personagem daquelas malucas! Que nojo! Bora, bora, bora! Oh, ele vai-nos ver! É, já não faltava outra estúpida, agora temos um gordo é está a arrancar o cabeça, da, cabeça do boneco, é? Okay, depois para lavar a gente vai já andar esse, esse, esse, esse. ok, ok, temos chaves vai-se embora ou não? parece é um macaco, gás né Maromba, para. Uh. É, temos aí, vai. Ui! Para, para, para. E me feio É nojo. Ui. Ai! É assim que ali levantar a cama, meu embora Ora, podemos continuar oi o que, é que é ali ui temos que atirar alguma coisa Bem, vamos ter que ir para a frente não sei se foi uma boa ideia termos mexido agora está distraído, podemos ir. É o assim, portar a luz. Não, nice. Estás doida? A doida miuda, miúda, pá ouviu uh -huh. uh -huh. Oh, não, ouviu cabosta. que Vai, okay. não estamos. Vai ficar ali ou vai se embora? Ló, careca. É, podemos ir. Aqui não. Ah, é, é. Ok. Boa. Obrigado. Que eu não estava a perceber como é que era. Oh. Ok. Aí assim vai. Isso. Ora, menina. Cuidado aí para não cair. Fui. Dado que eu posso pôr a mão e apanhos, ok, tudo bem, tudo bem. Chave, precisamos de uma chave. Uh, o okay, que vamos aqui para dentro da morgue? Uh, não dá. Ali uns corpos. Uh, se calhar temos que puxar isto aqui. Olha, ajuda aí. Não ajudes. deixa testar estar. Corres, faz favor. Obrigado, agradecido. Ui, tá a chave ali em cima, como é que eu vou ali para cima? Balde? Será que balde dá? Não. isso uh, se eu puxar isto? Dá ah, não? Tá... Ah. Agora, aqui para cima. Ok, agora se calhar é que tem que subir aqui, não? Como é que eu vou... Ah, pera. Vou usar aqui isto, né? Ou posso subir logo pelo carro? Não. Então tenho que puxar este. E já aparecem pessoas. Pá. Ok. E. Subir isto. Ok. Uh, boa. Sobe. Vamos buscar a nossa chivinha. Cuidado, ao que é Isto para não. Eles mesmo. Já ui, que é que me deu música? Só porque eu encontrei aquilo. Então, que é que eu não consegui subir. Amiga! Isso, muito bem, muito bem! Estava à nossa espera, assim é que é. Vale equipa. Ora. Temos a chave, podemos ir. Será que o guardeiro é só aquela parte? E daí, a empurrar. Obrigado. Agora calculamos que tenhamos de subir aqui outra vez, não? Ya. Yeah. Sobe, sobe, sobe. Alãzinha sobe. Uhhh! Boa. Ok, temos mercadas aqui. Oi, oh, todo... Ai, ai, ai, que indo. Alá, pá. Epa, estes são grandes. De Mas é quase. Oh, olha o gajo ali. Ok, pessoal. Vamos ficar por aqui. Este vídeo já está bastante longo. Acho que já passa de uma hora. E vamos ver o que é que acontece. Afinal, ainda temos que... Passar aqui aí... Fases com, com este gordo... Uh, eu não percebo muito bem como é que ela anda mas anda no teto estranho, mas pronto espero que estejam a gostar da série, a série está, está interessante, está interessante aqui a história já vi que temos que salvar a menina, ainda não sei exatamente porquê uh, mas pronto, acho que vamos ver mais para a frente espero que estejam a gostar se estão a gostar destes vídeos uh, podem dizer aí nos comentários e subscrever o canal, dar o vosso like, eu agradeço imenso e quanto a vocês vejo no próximo vídeo bye bye